Tecnologia é uma ferramenta, como qualquer outra que nós usamos no dia a dia, e as ferramentas são um instrumento natural da espécie humana, usar ferramentas, é a maneira como nós nos desenvolvemos, só que a propriedade é algo inventado, uma, a chuva chove, o rio corre, mas a propriedade ela é inventada e ela impede a expressão natural da nossa espécie, que é usar as ferramentas para o seu próprio benefício e para o benefício do coletivo.